Gente, eu tô aqui mais uma vez Pra conversar um pouquinho com vocês E hoje eu quero dar uma sacudida é, Nas pessoas que estão me assistindo Sobre amor Gente, esse capítulo da minha vida é, Eu acho que... Eu já falei sobre isso Que eu sempre amei demais, né? Que eu sempre fui uma pessoa dada Como diz a minha mãe Sempre fui uma pessoa que fez demais, né? Então, assim... Isso, às vezes, me incomodou bastante. Porque o que eu seguia era o que todo mundo seguia. E o que a gente, quando a gente está no meio desse todo aí, desse todo mundo, da, dos nossos coleguinhas, quando a gente dá muita atenção pelo que o outro está falando, pelo, pelas dicas que o outro dá, a gente se esquece de uma grande coisa. Cada pessoa é única. Então, quando você entende que existe uma força, eu não sei qual o nome você chama, eu chamo de Deus e, às vezes, de Universo. Mas essa força, quando a gente entende pela física quântica É como se fosse uma bola gigante Imagina você uma bola gigante, cheia de energia E que pode criar tudo Você é o criador Vamos imaginar você agora nessa situação Então você é o criador, você pode tudo, você tem tudo O que é importante para você? Eu posso tudo, eu tenho tudo O que, que eu faço? Então o que eu entendi, criador se multiplicou Dando uma centelha divina para cada um de nós. O que é essa centelha divina? Essa alma que você tem dentro. Então, às vezes, eu acho impossível a pessoa não questionar o que é que acontece na vida, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, de onde eu vim. E às vezes a pessoa para por aí começa a falar não isso é complicado demais, deixa acontecer. Gente, não deixa acontecer. Porque existe muita gente se beneficiando desse deixa acontecer de vocês. Estão fazendo vocês escravos e hoje eu espero que vocês rebenta esse negócio e fala escravo, eu não vou ser mais. Chega, entendeu? Porque a vida, gente, é linda. Então, se você imaginar por essa premissa que o todo te criou e ele fez você único, porque ele quer justamente isso. É uma coisa que, que assim, às vezes eu, eu não gosto de falar sobre religião, mas às vezes é importante citar. Imagina se todo mundo fosse igual, ou se todo mundo seguisse igualzinho uma doutrina. Então eu penso assim que o criador ele quis distribuir é, experiências. Então vamos imaginar que você pode fazer o que você quiser. E isso você pode, tem livre arbítrio. Então essa é a parte gostosa do negócio. Que você tem livre-arbítrio, você é dif... tem que ser diferente de todo mundo. Então, cada pessoa que faz... vem aqui e faz uma coisa diferente é grandioso, porque o todo teve uma experiência diferente. Agora, se todo mundo seguir, todo já acorda, vai pro trabalho, volta pra casa, dê, dê, dê, dê, dê, você tá seguindo uma matriz. Você tá seguindo um robotismo que não é o que Deus quer. Então, o primeiro indício de que as coisas estão erradas, você tá triste. Você entristeceu, gente, eu acordo e rinchando igual uma égua, velha. É isso. As pessoas falam, você é doida porque você tá rindo por causa de tudo. Eu sei, yes. Eu estou rindo por causa de tudo, porque tudo na vida tem uma explicação. Então, agora, quando acontece uma coisa assim que eu não tô esperando, eu falo... Que, oh, qual é a coisa boa que tá vindo agora? O que, que vem depois dessa? Então, eu já acredito que vem uma coisa melhor. Que, às vezes, todas as vezes que eu estava apegada em alguma coisa o universo veio e me tirou aquilo, eu fiquei puta da vida, de repente eu falo puta que pariu, o que eu tava presa naquilo que eu não acreditava que o universo tinha uma coisa melhor pra mim então hoje eu fico feliz quando as coisas dão diferente do que eu pensava porque eu sei que existe uma força maior do que os seus desejos e se você deixar essa centelha seguir a intuição, por isso que as pessoas falam pra seguir a intuição se você deixar essa centelha trabalhar ela faz coisas que você não imagina. Isso é o salto quântico. Então, meu celular caiu, levantou, o vídeo parou, eu perdi o fio da meada. Mas enfim, eu acho que eu falei bastante. Eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho mais é, do que eu tenho aprendido nesse tempo. E eu acho que a gente precisa voltar mais pra você mesmo, ser esse grande eu que você é. Que você já nasceu para ser, e não importa o que vão pensar de mim, não importa o que os outros pensam ou julguem é, sobre você, seja você, você não está aqui para ser igual a ninguém. É exatamente isso que te faz perfeito. É exatamente isso que você veio fazer aqui: experienciar coisas diferentes para que a centelha, o todo, experiencie algo diferente. Então, é isso que eu tô querendo chacoalhar vocês, ame diferente, deixa o outro ir, continua amando, continua mandando amor, porque ele volta, ele às vezes precisa só de um, um respirar, precisa de um sentir sua falta, entendeu? Então assim, a, as pessoas foram ensinado muito errado, e o pior de tudo é que a gente tá seguindo o que todo mundo falou para você, e que essas pessoas não são felizes. Que essas pessoas não sabem o que ensinaram pra elas e nunca tentaram achar uma coisa diferente. Então é isso que me dói mais. Quando você segue o que a maioria fala, entendeu? Mas a maioria também não tá feliz. Então você tá seguindo o mesmo caminho de um monte de gente infeliz. Então, o que, que você tá fazendo? Acorda! Sai fora dessa, dessa vida, entendeu? E, e foi isso que eu fiz. Eu chutei o balde, falei, não importa o que é... O que é socialmente correto Não importa quantas coisas você deixa de fazer Por causa de alguém que Igual eu, por exemplo Pessoas que estavam 5 anos atrás da minha vida Hoje nem falam comigo E eu deixei de fazer às vezes tantas coisas Pensando nelas Onde estão elas hoje? Então é um caso a se pensar Tá bom? Gente, eu falei bastante Mas o negócio confundiu aqui Porque caiu o celular E eu queria continuar falando sobre esse assunto Eu confundi as ideias aqui Mas é isso Amor próprio. alto amor. Quanto você decidir que você vai se amar primeiro. Que você vai descobrir quem você é. O que você gosta de fazer? Ah, oh, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Às vezes você tá fazendo tudo que todo mundo gosta. Menos que você gosta. Só para estar num meio. Você não precisa de meio nenhum. Você precisa só de você. E é isso que é doloroso. Porque as pessoas não pensam sobre isso. Igual eu falo muito... Quando você tá sentindo as suas dores, é só você. Só você sabe o prazer e a alegria que você tem e também as dores. Então, por que você tá seguindo o que os outros falam? Por quê? Por quê? Por quê? Por que Não faz isso. Para agora. E exatamente eu peço pra mães e pais que tiverem filhos assistindo ou tiverem filhos que não estão assistindo esse vídeo. Eu tenho o canal All for Love, que eu vou começar a fazer webinários com jovens e adolescentes, até pra gente tentar entender essa questão. Porque eu vejo uma sociedade crescendo doente. Então se essas crianças que vêm, elas estão seguindo esse mesmo parâmetro de seguir é, trocando de relacionamento, é, um amigo te, te traiu, você não quer consertar, você só, só quer julgar. Só quer falar, o outro que é errado, eu sou perfeito mas você tá um buraco por dentro. E aí o outro que é errado, sempre o outro é errado. Enquanto você não tomar a dor pra você falar, não, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar até para eu não sentir mais essas dores quando o outro me deixar. Então, essa essa comunidade, que na verdade é um projeto que chama Alpha for Love, eu quero ensinar para essas pessoas que estão começando agora na vida, inclusive para crianças, adolescentes que estão em orfanatos, que os pais delas fizeram o que puderam fazer, sabe? Então, assim, a gente precisa dar esse lugar para esses nossos ancestrais. Isso é lindo. É a meditação que eu vou deixar aqui para vocês. Quando você abraça a sua linha ancestral, quando você olha para sua mãe e seu pai, enxerga além deles. Teve uma fila enorme de gente antes. Por que, que essas pessoas teriam sido diferentes? Mas você, agora, tá entendendo que você pode ser diferente e você deve ser diferente. Você deve buscar uma coisa diferente. Mas o que aconteceu, não volta. Então, torne você mudança desse mundo, é isso que eu quero com esse projeto ensinar o máximo de pessoas a amar mas primeiro o amor é amor próprio então não venha me dizer que isso é balela porque eu tô testando isso na minha vida então hoje quando eu, você tem muito amor, você não aceita isso daqui então eu a minha vida inteira eu aceitei o mínimo porque eu não tinha nada por mim então todo mundo e todos era, eu apreciava mais os outros do que eu mesma e isso que me fez sofrer então deixa a reflexão curta esse vídeo Comenta, compartilha, porque, gente, eu só quero ajudar o máximo de pessoas a abrir a mente para esse alto amor que me fez alçar voos que eu jamais imaginei na minha vida. Então, eu quero que vocês também alcancem essa plenitude, essa felicidade, sei quem vocês são, ok? Beijo de luz, curta, comenta, eu não gosto de ficar falando essas coisas, eu acho chato, mas... É importante porque eu sei que quando você curte, quando você comenta, é, as pessoas têm mais visibilidade. Então aparece lá nos populares e a gente consegue salvar mais gente. Então é isso. Beijo de luz. Eu amo vocês. Fiquem comigo para sempre.